Tem que saber talvez as necessidades e o que se pode plantar a do na terra coisas é nosso próprio organismo é é Joãozinho e eu Pede feijão Para ah, chegar no céu Só falta uma estação Para ah, chegar no céu Só ah, falta uma estação Só ah, falta uma estação Para chegar no céu É o fim É o fim Fala de pé Que zé É o fim É o fim Já é que tudo se planta dá Vamos plantar Uma do. Vê se pega é, Vai que foco Aí a gente não polui mais os rios Temer é o caralho é. Não polui mais os mar. Mas E aí o mangue volta a ser o mangue natural Sem ser poluído O nosso espreme e pode ser aproveitado Na medida certa Mas acontece que eu não sou agricultor nem químico Mas para cada terreno tem o um adubo certo E o adubo natural é mais precioso E não custa quase nada Custa apenas a embalagem Você acredita? Eu falo sério. Tô falando sério. Eu sério, é tentar entender um pouco. e sabia que tudo pode ser reaproveitado.